A Estação Biologia é um projeto de extensão aqui da Biologia da USP e o nosso objetivo principal é atender visitas de escolas. Então as escolas trazem suas turmas para cá e a gente faz atividades sobre Biologia e sobre Ciências com as crianças. A Estação de Biologia ela recebe grupos escolares principalmente, mas não é restrita a grupos escolares. A gente recebeu grupo de escoteiros, grupo de crianças que fazem tratamento de hemodiálise. O hospital entrou em contato com a gente a gente explicar como que funciona uma hemodiálise. Basicamente a gente tem atividades desde para crianças. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade voltada para crianças que explica como funciona uma colmeia de abelhas. Também para o Ensino Fundamental 1 ou Fundamental 2, ensina, por exemplo, fisiologia humana. E, e também partindo para o Ensino Médio, que a gente ensina genética, só que em vez de ficar na lousa, a gente mostra bonequinhos, são os bonequinhos que eles não têm face, não têm feições, mas através dos genes que a gente dá para, o, para aqueles animais. E ele pega esse bonequinho e ele tem que colocar as características que aquele animal tem, através dos genes que a gente disponibiliza. A importância da estação biologia são várias. Eu acho que principalmente é conversar com o pessoal que está fora, para trazer o que eles sabem de lá de fora para cá, para o nosso aluno aqui da, da Biologia, ele ter contato com alunos de escola pública e saber quais são as demandas, quais são as necessidades que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar no nosso trabalho, e também para entrar em contato com essas escolas que às vezes, é, sem ter necessidade de materiais didáticos, não tem tanta estrutura, que a gente tem uma estrutura bem legal, tem um jardim bem legal. Juntar esses dois, esses dois mundos, botar eles para dialogar, eu acho que essa é a principal importância da EB.